Boa noite, Levi. Graça e a paz de Deus seja sobre a vida de vocês todos aí, meus queridos. Bom, é, vou comentar um pouco desse vídeo. E eu, olha, eu já acho que eu já transmiti, já deixei claro e falo aqui mais uma vez as ideias que tenho, as, os pensamentos que tenho, as coisas que creio. Ninguém coloca essas coisas na minha cabeça. Sou eu quem me sinto incomodado. O meu coração, a minha mente gera um conflito acerca deste tema ou de qualquer outro tema. E eu começo a buscar, começo a buscar. Foi assim que descobri o sábado. A guarda do sábado. Comecei a questionar, questionei para você... Cheguei a questionar para o pastor aqui da igreja que congregava. E entrava assim de, de peito aberto, de mente aberta, na intenção de realmente entender, na intenção de realmente aprender. Pedia para o Santo Espírito do Senhor tirar qualquer pensamento engessado que eu pudesse ter que dificultasse o aprendizado, a compreensão desse detalhe, desse tema. Bom, e antes, é, eu gostaria de relatar que o sábado, né, para ninguém pensar assim, ah, você tá forçando a barra aí com o sábado, porque você se beneficia do sábado? Né? Você que não quer, porque você não trabalha o sábado, você recebe pelo sábado, né? você tem um monte de benefícios aí por não trabalhar o sábado, por mais que, não sei se alguém pensa isso, mas se pensar, olha, não, realmente a minha, a minha peleia, a minha briga, é né? num bom sentido, né? A, a minha a minha explicação, fugiu a palavra mais adequada, mas em relação ao sábado, realmente é por amor a Deus, por crer e estar obedecendo a Deus, fazendo isso, e se beneficia a minha família. Porque a, eu conheço o mundo que vivemos hoje, a loucura das pessoas correndo desesperado, qualquer coisa no trabalho, qualquer impasse, qualquer empercilho, qualquer problema no trabalho, faz com que a família possa estar perdendo aí a comunhão, possa estar perdendo a, a, o relacionamento, né, a proximidade. E eu passou muito muitas vezes isso comigo. E se parar para pensar, cada um aí botar a mão na cabeça um pouco, vai conseguir lembrar que teve várias vezes aonde tinha algum compromisso com a família, e teve que desmarcar esse compromisso porque trabalho e qualquer outros compromissos tomou a frente. E eu tendo um dia para o Senhor, para estar em comunhão com Deus, em comunhão com a família, isso não acontece. É porque o dia é para o Senhor e que me desculpe é, é, as, as ocorrências, me desculpe as outras coisas. Claro, a Bíblia fala, Cristo falasse ah, um animal cair, não, a gente usa o bom senso, a guarda do sábado, é o bom senso. Você não consegue guardar o sábado se não tiver um bom senso. Né? É... O sábado é feito para ajudar. É para ajudar as pessoas. Se eu tiver o dom de cura, para curar. Né? Se eu tiver o dom de libertação, de libertar. Se eu tiver o dom que eu tiver espiritual, de se usar. O sábado está para isso. Só o sábado? Não, qualquer dia. Mas o sábado eu me abdico de qualquer outras coisas e dedico a isso. Né? A estar em comunhão com Deus. Se eu não tiver dom nenhum, comunhão com Deus, comunhão com a família, né? fazer boas ações. Já foi quatro minutos. Bom, explicando o vídeo, ele cita, eu vou fazer um resumo bem rápido desse vídeo, porque o vídeo foi uma hora e trinta minutos. Ele explica, ele fala Colossenses 2,16, que ninguém pode ser julgado pelo sábado. Olha, esse texto ele é tão claro, eu não sei como é que se encontra ainda em... É, argumentos para usar esse texto contra o sábado. A palavra aqui está clara, julgado, ninguém pode julgar. Quando se fala isso, quem falou isso, acho que foi Colossenses, Jesus, perdão, se não foi Jesus, só creio que tenha sido Jesus que falou, se não, se foi Paulo, enfim, né? não sou teólogo, no, no, mas há ah, algum entendimento que tenho, o conhecimento que tenho, não vem de estudos é, universitários, não. Vem de sinceridade que busco nas minhas orações, sempre antes de fazer alguma, algum estudo. Então, julgar. que está dizendo sobre julgar? Quando ele fala não julgue, ele não está se posicionando em nenhum dos dois lados. Se eu falo para você, Levi, não julga ah, um travesti, não julga... Fulano, Beltrano, Ciclano, eu não, não estou me colocando contra e nem a favor dele. Só estou falando para não julgar. Aqui ele fala ninguém pode ser julgado pelo sábado, pelo que come, pelo dia que de, de guarda, pelo que bebe, ninguém pode ser julgado. Não está de maneira nenhuma falando ninguém pode ser julgado porque ele está certo. Não. Aqui está falando que não é para julgar. O julgamento que é errado, porque o julgamento cabe apenas a Deus. O julgamento é errado em qualquer condição. Não importa se a pessoa está certa ou se ela está errada. Eu não devo julgar a ela. Se faço aquilo, isso é uma, a minha sinceridade que tenho, que vai dizer se eu estou certo e quem vai me julgar é, é o nosso Senhor. Né? Então, aqui está claro. Esse versículo para mim não serve, porque está falando julgar. Quem, quem falou isso aqui não se posicionou em, nesse versículo, que ele não se posiciona qual lado que é certo. Ele apenas fala que não julgue. Ou seja... Se está certo ou está errado, não sei, mas não julgue. Se está certo ou está errado, não sei não, claro que quem falou sabe. Se está certo ou está errado, não importa. Se está certo ou está errado, eu sei que está errado. Mas você não deve julgar. Né? E Romanos, Atos também fala, mais ou menos, né? ele citou também, lá no teu versículo, acho que porque esse aqui é o mais importante. Ele cita Gálatas, ele vai em Gálatas, ele cita Gálatas também. Gálatas 4, 10, onde fala de dias... Como é que é? Fala de dias, porque existem outros dias importantes. Em Gálatas 4:10, é, é, o versículo, eu não vou lembrar qual versículo de cabeça, não sei se você vai assistir no vídeo agora, se você puxar aí, você vai encontrar. Gálatas 4:10, fala de dias, né? Não, sobre dias, para não julgar também, algo bem parecido com esse Colossenses 2, 3, para não julgar também por dias e tal. Só que o, o, a, a, a, a, o povo judeu, né? As, a crença jude, judeu, do povo judeu, tinha outros dias importantes também. Não fala sábado ali. Esse versículo também não se pode ser usado, não pode ser utilizado, porque ele não fala sábado. Né? Porque tinha outros dias além do sábado que eles... A, usavam, faziam outras coisas, tinham outras festas em dias específicos, tinha outros dias, né? não cita sábado aí, entende? Em Jeremias, Jeremias 31, 31, fala da distinção de uma aliança, né? A Jeremias fala da aliança onde, é, supostamente, segundo quem não, não guarda os sábados diz que ali foi quando Jesus fala da aliança, que fará uma aliança, uma nova aliança. né? É, Perdoe-se de repente eu cito alguma coisa que não é. né? Porque não, não, não tenho uma cabeça muito boa para lembrar. De, se eu cito um versículo, se eu, se, se eu digo que é Jesus quem falou, mas quem falou foi Paulo, você já me perdoe por isso. Se eu falo que é um versículo e é outro, me perdoe por isso. Né? Mas eu espero que eu consiga transmitir a informação. E aí, é, é, fala em Jeremias 31, 31, na verdade faz uma, uma distinção né, entre as alianças. Mas se pararmos para pensar, faz uma distinção. Essa aliança que eu fiz com os seus pais, aos seus antepassados, lá nessa época, eu vou fazer uma nova aliança, né, é, é, que não é a mesma aliança, é outra aliança, não é a mesma aliança daquela primeira que fiz. E ele cita... Né? Ele cita no mesmo nos versículos seguintes, ou bem próximo, ele cita uma aliança que eu escreverei no coração de vocês. Então ele, ele, ele, ele faz a distinção, ele deixa claro ele deixa claro o que muda das duas alianças. São duas alianças. Ele falou que essa primeira tem a primeira e ele fará uma outra aliança, né? de maneira diferente do que ele fez a primeira, ele fará uma outra aliança. E ele cita que tipo de mudança fará nessa aliança. A mudança está aqui, porque a primeira aliança é, ele escreveu em pedras, depois de pedras foi escrita em pérgamos, em pergaminhos, e as pessoas para ter acesso a essa aliança, tanto é que nas sinagogas, é, é, em, em reuniões, em cultos, essas coisas eles buscavam, esses livros de Moisés buscavam essas, essas palavras para poder lembrar, recordar o povo, né? Recordar o povo de que eles, as obrigações, os, os mandamentos que eles tinham que cumprir, né? Então, quando ele, nessa nova aliança, ele escreve, ele coloca aí a, a diferença entre elas, né? que em lugar de ter algum papel escrito para te lembrar opa, eu não vi o papel hoje, por isso que eu falhei eu falhei porque eu não fui lá ver o papel que eu não via o pergaminho hoje, eu falhei não, essa nova aliança ele escreverá no nosso coração essa é a diferença escreverá no nosso coração, a gente não vai ter desculpa ah, não, falhei pequei nisso daqui porque eu não sabia porque eu não conhecia a Bíblia porque não. ela está no nosso coração hoje a gente sabe o que é certo e o que é errado a pessoa né? É, muitas pessoas sabem o que é certo e o que é errado sem nem, ter, sem nem saber de certa forma, o que é certo e o que é errado que eu me refiro, que é pecado né? Né? Porque o que é certo e que é errado uh, enfim não, não, não, você, você não entendeu, Volto, puxando mais para mandamentos, o que é certo e o que é errado a pessoa sabe, por isso que essa aliança aqui ela foi escrita no nosso coração, porque a gente já sabe sem ter necessidade de ter uma folha, de ter um papel, a gente tem a Bíblia tem, para a gente ler, meditar e aprender cada vez mais pensar que não ficasse tão longo mas está dando 11 minutos de vídeo. Bom, em continuar, é, ele cita também que a Bíblia, a Bíblia foi, perdão, que o povo judeu, que o sábado era para o povo judeu. Ele, inclusive, eu achei infantil ele fala assim, pô, do Jeú, falar assim, para o pastor para falar para o Ezequiel, você estava você lá no meio do povo judeu que saiu do Egito? Você estava lá? Não, não. Então, a aliança era para aquele povo que saiu do Egito aí. Então, o quê? que é o quê? Que o tempo que as, o pare no tempo e o povo judeu fique lá parado e a, não se renova, né? As pessoas não morrem e não nascem outras pessoas, né? Eu achei até meio infantil fazer isso, colocar isso de que ah, é para aquele povo e falar você estava lá naquela época? Não. Você, fazia, você faz parte do povo judeu? Você nasceu lá no povo judeu? Você é judeu? Não. Então não vale para você se você não é judeu? Não. É, a, o povo judeu, deixa eu ver se eu consigo te explicar, aqui está o povo judeu daquela época. Ele fala assim, ah, é para o povo judeu e não para o mundo. E não para o mundo. Imagina, aquela época lá. Tá aqui o povo judeu. Aqui está o povo moabita, aqui está o povo amonita, aqui está... É, bateria está ficando fraca. Aqui então os povos espalhados, né? To, para todo, todos os lugares tinha vários povos mas este povo aqui era o povo de Deus os outros povos né não eram não era, não não era povo de Deus não não cumpria não seguia Deus né não obedeciam a Deus então Deus vai fazer mandamento para quem para este povo é óbvio por que que Deus vai fazer um mandamento os um dez mandamentos e falar assim toma que amonitas povo que sacrificava crianças entregava crianças por o Maloque. Toma aqui, Amonitos, 10 mandamentos para vocês. Não era para eles. ralá né? quem dera fosse, eles quisessem cumprir, mas não, fez para o povo dele aqui. Então, obviamente, não foi para o mundo, para pro, os povos daquelas, em ao redor. Obviamente, não foi. Aí ele fala, ah, não vale para mim hoje, porque foi para o povo daquela época. E, claro, ele não existia, eu não existia a essa época, que o povo judeu, aquele povo que saiu do Egito, e obviamente eu não estava naquela fila daquele povo peregrinando pelo deserto, eu não estava lá Quer dizer que não vale para mim? Não, claro que vale para mim né? Porque incluso, ele, quando ele fala que, se, que era para aquele povo Ele está querendo assassinar aquele povo E que aquele povo não existe mais hoje Nenhuma descendência, nenhuma raiz daquele povo É isso que eu defendo, claro que existe Aquele povo judeu, hoje em dia, ele se esparramou pelo mundo e existe povo judeu por tudo quanto é lado. Pode ser eu, pode ser vocês, pode ser qualquer pessoa pode fazer parte do povo judeu. Então, acho que falar assim, uh, o sábado é para o povo judeu e eu não faço parte do povo judeu, eu, a pessoa pode até falar, mas ela tem que ter certeza que ela não faz parte do povo judeu. Né? Isso pelo lado físico, mas pelo lado espiritual, na verdade, independe. Porque até quem realmente não, tem, não faz parte da genealogia, da árvore genealógica judaica, porém a, aceita os caminhos do Senhor, passa a fazer parte do povo de Deus. Né? Como você conhece a história perfeitamente de, de Raabe, né? aquela prostituta de Jericó, se, se, se eu me equivoco em alguma coisa você me corrige, a prostituta de Jericó que que quando os espias de, de, de Jeremias Jeremias não foi é, oh, o nome fugiu qual meu é nome o nome Josué né substituto de Moisés Josué mandou os espias a Jericó para poder ver como é. Eles encontraram, dois espias encontraram a prostituta lá dentro. Ela não fazia parte do povo de Deus, era uma prostituta, é claro, não fazia parte do povo de Deus. Então, ela pegou, aceitou ali, protegeu os espias e falou, olha, eu sei que o povo, eu conheço o Deus de vocês, sei que ele é poderoso, mas quando vocês vierem atacar a cidade, tenham piedade da minha família. tá? Aí os espias falaram, ok, a gente vai preservar vocês, né? faz um sinal aqui para a gente preservar vocês e o Deus não o nosso Deus não vai não vai ferir vocês então ela converteu ela se converteu ali ela passou a fazer parte do povo de Deus porque o povo de Deus ele é espiritual o, o, o Israel é espiritual né e, o, a, o judeu, a, a judeu. hoje em dia o judeu aquele judeu que buta não quer dizer nada Aquele povo que coloca aquele negócio na cabeça, que faz. Fala... Isso hoje em dia não quer dizer nada, porque o povo de Deus ele é espiritual. Qualquer pessoa pode fazer parte do povo de Deus. Agora eu não posso. Eu, particularmente, eu não abro a boca para falar que sou gentil. Eu, particularmente, eu não abro a boca para falar que sou gentil. Tem gente que diz, ah, eu sou gentil. Eu, pelo que eu conho, pelo que eu busquei, né? estudei, pelo que eu estudei um pouco a Bíblia, você pode até usar outro argumento para dizer que não é assim. O povo gentil. Era um povo, era, era povo que, não era, que não eram convertidos, digamos assim. Né? Talvez eu não, seja, não saiba usar essa palavra, não eram convertidos. Entende? É, uh, conver, uh, conjunto gentil, a, a partir do momento que se convertesse a Cristo, aceitasse a Cristo e começasse a andar nos caminhos do Senhor, já não era mais gentil, deixava de ser gentil e passaria a ser do povo de Deus. Não vou nem falar judeu, vou falar povo de Deus. né Então, se a partir do momento que eu aceito, eu deixo de ser gentil, então, não vou levantar a bandeira de que eu sou gentil. Existem pessoas que falam, ah, eu sou gentil, eu sou do povo gentil. Né? Então, se hoje existe descendência do povo gentil, também existe descendência do povo de judeu, povo de Israel, povo de Deus, espiritual e não físico, o físico hoje em dia já não tem, a meu entendimento já não tem serventia né? é... ah, então, enfim, ele cita Gálatas 3.10 também né? ele cita Gálatas 3.10 que fala, lei embaixo de maldição eu já tinha comentado naqueles áudios, que eu acho que você até deve ficar chateado comigo, tanto áudio que eu coloquei alguns você nem chegou a ouvir de Tanta coisa que eu coloquei lá, né? É, Gálatas não serve de argumento. Eu li Gálatas inteiro e repito com o coração aberto. Eu li Gálatas inteiro. Senhor, ajude-me a compreender. partir e qualquer entendimento engessado. Se a verdade do Senhor for essa, por favor, me ajude a entender. Eu li Gálatas inteiro e percebo que o livro de Gálatas, quando fala de lei, né? Eu não sei quem falhou, não sei se foi quem escreveu ou quem traduziu, mas quem falhou... Falhou quando fala de lei, simplesmente fala lei. Não, não distingo entre lei e lei. E existe distinção entre lei e lei. Tinham várias leis, né? Porque se falar. É, é, se hoje em dia a gente não rouba e não mata porque é errado e porque é pecado, né? Não rouba e não mata porque é pecado. Então, se eu. eu, eu, eu se quando eu faço isso, eu deveria ter. ter ser apedrejado, ser o seu trai, seu adultério, deveria ser apedrejado, porque era uma lei o apedrejamento, não é mesmo? O apedrejamento era uma lei. Então, esse versículo do, do Gálatas 3, capítulo 3, do 10 a 14, fala leis debaixo de maldição, a que lei se refere? A gente tem que saber entender a que lei se refere, e se buscarmos Gálatas, lê, lê Gálatas com carinho, lê Gálatas inteiro com carinho, é... Você vai entender que quando se refere à lei ali em Gálatas, está falando da lei onde está inserida a circuncisão, a circuncisão, porque no, no contexto próximo ali, anterior, Gálatas 3, não me lembro mais, que eu estudei já tem um, um tempinho, mas eu não tenho dúvida nenhuma que quando vi em Gálatas fala de lei, quem segue a lei, quem faz questão de lei está embaixo de maldição. Que lei se refere? Se for buscar o contexto, vai entender que a lei é em questão. É a lei da circuncisão, porque cita a circuncisão, cita leis penosas, dolorosas e doídas. E qual é a dor e a penosidade que consta nos Dez Mandamentos? Não tem. Não tem dor. Que, que dor? O que me incomoda em, em, em um sábado? Né? E, e como eu comecei esse vídeo aqui, eu falei, ah, o sábado eu não tenho eu não me beneficio fisicamente do sábado. Claro, fisicamente sim, porque eu não trabalho, meu corpo descansa. Nesse sentido sim eu me beneficio. O que eu quero dizer é que o sábado é mais para uma comunhão com Deus, é para mostrar para Deus que eu estou disposto a obedecer e que Ele é o meu Criador e meu Salvador. Por isso, que, é, é, é por isso o sábado. Né? Mas... É, outro, outro motivo eu não tenho. Não, ah, o sábado eu ganho dinheiro, como eu comecei o vídeo, eu ganho dinheiro, não sei o quê. Não, pelo contrário. O sábado eu perco dinheiro. Eu poderia ganhar dinheiro no sábado. Eu poderia fazer, eu já tive outro, já recusei várias, vários trabalhos que eu podia ganhar dinheiro no sábado e recusei. Aí ah, tem o, a, o, o... Você sabe que o tanto que eu gosto de futebol. Gosto bastante de futebol. No sábado, não. Jogo... Eu sou torcedor do Flamengo, mas no sábado pode ser final de Libertadores, né? porque para mim mais importante é Deus. E eu creio que está, está fazendo a vontade dele, guardando o sábado. Né? Então, Gálatas não serve, não serve de argumento, porque fala da lei da circuncisão, relacionada à circuncisão, essa lei realmente, quem vive dela, vive embaixo de maldição porque desconsidera o sacrifício de Cristo. Ficou 21 minutos, não sei se eu vou conseguir enviar esse vídeo. Deus abençoe, a graça para que o Senhor seja sobre a sua vida. Bom, gravei o vídeo porque eu, eu, as últimas vezes que eu falei desse tema eu mandei áudio, talvez tenha ficado cansativo e você não, nem ouviu todos os áudios. Talvez por vídeo você consiga ouvir, mas vídeo fica mais pesado e muito nem nem muito conteúdo. Eu tenho alguns pontos aqui que coloquei, nem a metade do que aborda o vídeo, mas... Se tiver algum detalhe e quiser falar alguma coisa, estou aqui à disposição, meu querido. Deus abençoe. A graça e a paz seja sobre a sua vida.